E aí, você que está vendo o comando do clipe, beleza? Tô vindo aqui avisar que hoje eu tô streamando dessa pegada aqui, ó. Tô fazendo um negócio que chama Mapa. Mapa arterial? Como é que é o nome lá, galera? Acho que é um negócio assim, né? Basicamente é pra medir minha pressão por 24 horas. Eu tô um dia sem tomar banho. Beleza? Tô fedido Tô todo fedido, caguei, não tomei banho Não posso tomar banho, tô fedido Ganhei até essa bagzinha da doutora aqui Aí ele fica pitando de 15 em 15 minutos Pressionando meu braço, né? Dormi acordando 15 em 15 minutos Literalmente, eu só dormi 15 minutos Acordava, dormia 15 minutos Acordava, dormia 15 minutos, acordava Então por isso que eu tô com a cara de abatido Morto, o cabelinho também tá ceboso Beleza? Mas basicamente é isso, né? Tô fazendo isso aqui pra medir minha pressão E... Hoje, às 15 horas, eu tenho que voltar no médico lá também pra devolver e ver da melhor maneira como é que tá a minha pressão, beleza? Hum. Daniel, seu amigo Gui Monteiro veio aqui no chat numa pegada full elegante, paizão. Ele tá querendo mandar no seu pique, né? Mas se você estiver se sentindo bem aí, Daniel, jogando com blitz, se divertindo, é o adequado. Mas ele veio fazer um pedido pra você não jogar mais de blitz só porque você erra os grebes. Daniel, eu se fosse você, treinava pra ser melhor acertar os grebes. Que aí no resultado, você cala a boca do seu amigo Gui Monteiro. Faz a brabinha lá, Daniel. Faz a brabinha lá. Shield AP, só que ele não corta shield, né? Ele ganha mais dano na hora que tem shield. Marquinhos. Porque Oi. a laranja chama laranja e o limão não chama verde. Vai entender a loucura, né? KKKKK. Duvido Boa você dúvida, fazer um radinho de pilha bebendo aquele né, quem comigo. Perguntaram aqui se é de Goiânia também, Renatinho. Só nada, Minas Gerais e de Paraná. Renatinho, consigo ver esse ano aí, <coughs> de 2022, a gente se encontrando em São Paulo, mano. Vai, oh, caralho, Porque essa é maneiro, foi mano. convidado por algum streamer aí a colar num evento lá, ou alguma coisa da Riot. Ou alguma marca, pensa galera, já vamos profetizar aqui, amém? Bora! Você acredita nisso Renatinho? Né, ah, é pra caramba, tá tranquilo! Não vai acontecer, pronto. vai acontecer, Eu não acredito. né? Vai... Anota aí, hein, família, pra no futuro nós lembrar. Ah, nós já posta no Insta e no Twitter. Na hora! Gostou, né Carlinha? Marquinhos, já, pe... já pegou uma fã? Nunca também, o um Harvis. Tá cheio das perguntas assim hoje, hein, Harvis? o que que tá pegando, pai? Mas pode Mas perguntar, Harviz... fica à vontade. Harvis. Tô concentrado, Renatinho. Né, e um fã, um fã já, o Dezica. Nossa, coitado, hein, mano? Do cara, hein, mano? O que, que eu falei da oportunidade, hein, galera? O que, que eu falei da janela? De olho na lane né? É, eu, eu sabia que esse acerto tava me inventando uma moda aí, ó. Ó, isso é no momento exato. Marquinhos, O que faz para acertar o lindo? Oi, relâmpago Marquinhos. Estou fazendo exercício todos os dias, tô tomando banho e tô passando produtos Lucy Story, beleza? By the way! Lucistory aí. Obrigado pelos dois meses de saber também hum, que speed é esse, mano? Seu não, não? Victor tá na base Vou tomar um suquinho aqui enquanto isso, né? armar de cima pra baixo? Não, eu vou ficar só perto do arauto aqui, velho Eu vou ir lá reto, inclusive, ó Deixa eu conferir Valei Nice Caraca, Vou fazer assim, ó. Bensão, pai. Bem tem um amigo que joga de C top E queria saber se você tem umas dicas para dar. Vai, mano, a dica que eu tenho para dar pro Daniel é que sete, você se liga o quezinho e sai correndo. Pum socão na cara dele, tup tup tup. Aí, puf, puxa o E, tup, puxou o E, esturou no mino atrás. alto ataque, tup tup tup tup. tup. Espera o W marcar na marca lá, manelinha com a vermelha, pup, dá o W. Tup tup, se você vê que pode ultar um cara, tup uta. Soco, soco, soco, soco, soco. Essa dica era a que eu daria, né? Parei os caras tão invadindo? IH cara, Dá um slow nele, dá o um slow, dá o um slow, dá o um slow que eu pego, dá o um slow que eu pego Aí garoto, tá bom, tá bom, tiramos o fantasma dele Mano, olha esse Singed, mano Olha esse Singed, galera, que brisa Batou é essa? Né? Cama, matou, matou, matou, matou o Sayon E vai sair, vivo, vai jogar no Vasco Eu tenho um plano, família, se liga eu tenho um Trum, plano. Ah, qual foi, mano? Ah, velho, eu juro que era um big plano, mano. Ah, velho, pô, ia ser gostoso demais, mano. Você tá com uma cara, acho que vai dar ruim, não. Uma cara boa mesmo. Tá hum. que eu o pro Ignite? Se eu morro pro Ignite vai ser foda, hein, mano Tá Eu morro pro Ignite, pelo menos focar minha me é enjoada, hein, mano E se eu tomar uma ult dadinha com isso aqui, paciência, mano 100% das mulheres dessa chat 99% quer ter o privilégio de sentir o cheiro desse cabelinho brilhoso Tá pagando de Nelswy Mari, não tem amada, que amada. Vai ser cobiçado. Tem gente pra querer comer meu cu, coisa. Agora ter amada é outra, mano. É outra, né não? É não? Oxi, que amada, mano. Que amada. Não pega essa wave, Ari, não pega. É melhor você não pegar essa wave. O Zé que deve estar aqui, tá ligado? que eu não morro, não, mano. Tô com, com feição tranquila aqui, galera, mas o Cozinho tava piscando, mano. O Cozinho tava preocupado, tava... Tava bem assim, tava... Que é isso aqui? Eu fiquei travado, fiquei travado, fiquei travado! Fiquei travado aqui, família! Fiquei travado aqui! Ah, mano, para, para! Não, não, não, não! Meu Deus! Meu Deus! Eu Que porra é essa, véi? É o salve do Naruto, ó. Galera. Ah, mano, olha o cara, galera. Pelo amor de Deus, eu só... achei que você ia sair <risos> correndo da webcam ainda, mano. Deixa eu abaixar aqui. E aí, galera, pera aí. O ele quer que eu mande os parabéns pra uma amiga dele. Que é dia 14. O aniversário dela é dia 14. Aí eu perguntei se ele gada ou se é amigo, né? Aí ele falou que gada ela, mas é amiga. Aí ele falou que o nome dela é Nateli e que é que eu chamo ela de fedida, né? Aí que eu tô pensando, né? Eu não sei se eu falo numa intenção que ele tá gadando. Eu só, só falo, ah, parabéns e tal. Ou eu não sei se eu tento dar um recado a mais. Eu quero tentar entender o porquê que ele chama ela de fedida também, né? Jiboy, eu tô achando que você nunca sentiu o cheiro dela e você chama ela de fedida, J boy Tá passando isso na minha cabeça. Apelido carinho. Olha lá. É por isso que é, amiga, moleque estranho? Não, calma aí. Vou dar um recado do G-Boy então. Vou dar um recado normal aqui, jibóia. Não vou falar que você chamava de fedida, não, beleza? Pera aí. E aí, Nathalie, você tá boa? Sei nem se eu pronunciei o nome certo, beleza? Mas isso não é o que conta aqui. O que conta é que o Giboia gado, fugado em você, beleza? Ele te chama de fedida, mas tá doidinha pra te cheirar. Pediu pra entregar essa rosa e desejar um feliz aniversário pra você nessa data sinta-se acolhida pelo jiboia. Falei que não ia falar o bagulho e acabei falando, né? O um dia está fechando ela, então ele vai só morrer, ó. Flashou, pode flashar disso, pode flashar disso, pode flashar disso. Agora eu vou morrer, porque a que topou eu. Mas pode flashar disso, pode flashar disso.